Xavier, olha aí pra você ver, ó. Aqui no fundo, aqui em cima, ó. É a Serra da Piedade. Essa represa aqui é a da Anglo Gold, aqui no caminho de Sabará, ó. Ela dá duas daquelas de Brumadinho. Ela vai pra lá, ó. Tá vendo? Ela vai pra lá. Há pouco tempo, essa parte aqui, ó tá vendo? era tudo morro alto, eles meteram o trator lá foi um negócio assim de pouco tempo arrancar a terra toda, essa represa, essa represa de rejeito aqui, ela deve dar quase 100 metros de altura a barragem dela e ela vem cá pro fundo aqui ó, ó, ela vem cá pro fundo, a hora que ela chegar cá no fundão olha só o projeto desse povo eles vão fazer um túnel e jogar ela quer ver aonde aí eles vão fazer outra aqui na parte do, na parte de baixo e olha pra você ver onde é que eles vão jogar ela hein? quer ver a hora que ela encher e comportar mais Puta que eu pariu. Uma batida aqui agora. É o quê? Nossa senhora, que... Que porrada. Puta que eu pariu. Quase que me pega. No. Puta merda. Puta que eu pariu. Nossa senhora. Aqui ó, deixa eu acabar de falar Deixa eu acabar de falar Aonde que eles vão jogar ela aqui ó Nesse buracão que eles vão fazer outro aqui embaixo ó O bicho, que porrada aqui olha Nossa senhora Que porrada Agora esse povo é tão filho da puta Xavier Que já vão reflorestando eles já vão reflorestando aqui tudo, olha aqui pra ah, você ver, ó. Nada, não, tá vendo? Ju justamente pra tapar a visão. Você acabar de ver esse acidente aqui, peraí. Puta que eu Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.